O que os estudos falam, quando analisa lesão e tudo mais, é que cerca de 84% dos corredores se machucam ao longo de um ano. Mas eles também falam que as pessoas, a grande maioria das pessoas, correm sem nenhum tipo de orientação sobre a corrida. Tanto na questão do volume e intensidade do treinamento, quanto também na questão da própria mecânica do movimento, de como se aplicar o movimento. As pessoas normalmente saem correndo. E é a partir desse ponto que é o grande digamos, berço da lesão, é o tal de sair correndo. Você pegar simplesmente calçado o seu tênis, como as grandes empresas gostam de, de, de vender, que é calce o tênis e seja livre, né? Vai lá, calce o tênis e sai correndo, meu amigo. É, é legal esse negócio, seja livre, sai correndo e vai, vai, vai e, e flua, né? Digamos assim, porra, essa parte natural da corrida é fantástica mesmo, essa liberdade que a corrida te dá. Mas é interessante você perceber como que o seu corpo age. Não é questão de você estressar o seu corpo, é como você estressa o seu corpo. E o como você estressa entra na questão da carga, da intensidade, de você deixar o seu corpo recuperar sobre esse stress estresse e da preparação física que você faz para a corrida. A questão de você ajustar o seu movimento, a questão de você ajustar a sua postura, de você fortalecer os músculos necessários para se manter na postura correta para você estressar menos o seu organismo. Ah Andrei, então é 100% seguro, que se eu fizer tudo isso eu não vou me lesionar? Olha, não é 100% seguro, certeza? Porque você pode querer mais trabalhar intensidade mais alta, vai chegar no certo volume no qual você vai estar sempre próximo a se lesionar por conta dessa questão de estar tá forçando, mas com um bom planejamento de treino um bom planejamento estrutural na questão de você melhorar o seu padrão de movimento, de você fortalecer o seu corpo e você respeitar essa evolução, você gradativamente crescendo na corrida, volume, intensidade, escolhendo prova certa, não ficar dando porrada todo final de semana, isso tudo reduz em muito demais a chance de você se lesionar. E não tem maneira mais eficiente de você evoluir na corrida, ganhar distâncias, ganhar velocidade, do que você não se lesionar. Então, o ajuste da sua postura, o ajuste da, do, da sua carga de treino, o seu volume de treino, o ajuste da sua técnica, do seu padrão de movimento, são fatores essenciais para você ficar longe de lesão.